Fala galera, beleza? Bom dia aí, Dom, meu amigo Stênio, bom dia, beleza? Vamos começar mais uma arte aqui para vocês aqui, aqui na, na loja JF Pneus, nova JF Pneus, beleza? Você vai estar acompanhando a gente aí no novo, novo vídeo aí pro o canal, aí. beleza? Tamo junto, um abraço, curte o nosso trabalho aí, não esquece de seguir nas redes sociais aí, já se inscrever no canal e deixar aquele like. Bora! Trabalhar! Uh! Só os doideira club Fazendo aí ó, piscando Que vai ser a botinha da Godir. Beleza? Um toque aí para quem tá começando a iniciar Na parte do desenho é o seguinte Sempre andar com giz, um lápis e não se prender aos traços, porque o desenho nunca vai ficar perfeito no primeiro traço. Tenha paciência, vai fazendo, vai olhando, vai fazendo de novo. Meu amigo Sten, ele já tem quase 18 anos de desenho, então ele entende um pouquinho do que ele está fazendo. Beleza, Mas para quem está iniciando aí, eu deixo esse toque. Faz, olha, entendeu? Vai, quadricula a, o desenho, quadricula a porta. Se não souber, não tem noção de perspectiva, mas é mais ou menos isso aí deixa eu ver se tá gravando, tá gravando, né? Bora pintar, não esquece diante de, de abrir a tinta, chacoalhar bem, mexer ela bem, para depois não dar diferença, não dar dá... na hora de você for pintar para não ficar uma parte mais, mais fraca, outra mais escura. e sempre dá duas mãos, espera uma mão secar, é? E até mesmo para o verniz, né? Misturar legal. Verdade. Isso é importante bater a tinta bem. E uma coisa assim, ó, não, não ganho nada por isso, mas sempre use uma tinta de qualidade. Em questão de pintura de porta, a gente sempre trabalha com as tintas da Coral. Também trabalha com a da Suvinil, mas assim, questão de amarelo, de branco, eu sempre opto por Coral porque a cobertura é excepcional. E eu não ganho nada, viu? Tô ganhando, não estou fazendo propaganda não, mas é uma coisa que eu trabalho Não adianta você chegar e a pessoa falar Ah, eu dou a tinta, eu dou o material Às vezes você acaba perdendo tempo Dando duas, três mãos ou escorrendo E quando for trabalhar assim com rolinho Você pode prestar atenção que a gente não dilui a tinta Porque a gente está marcando ali o desenho Então, confiança, né? E assim, a o Steiner no caso ele já tem uma prática, de gente está trabalhando com o rolinho né? como eu já disse aí, que ele já trabalha há muito tempo nesse, nesse ramo e... então ele já sabe muito bem o que ele está fazendo mas você começa, pode usar fita também, pode usar pincéis não precisa ser exatamente no rolinho mas aí a gente está me esbolsando um desenho né? e esse tipo de trabalho, ele é um trabalho que a gente chama de trabalho recortado você pode ver que ele não fica aquela fumacinha do compressor. Essa porta, ela foi foi pintada na pistola. A gente pintou. É, como é uma porta de aço, a gente é, a gente é, pegou a pintura nova. Então eu vim, eu apliquei o Galvite. Com o Galvite ele é um fundo preparador. Antes de você pintar superfícies, né, parte de, de, de, de, de, de ferro, essas coisas. Você sempre tem que estar tá aplicando o galvite A mesma coisa quando você for pintar a parede Que é pintura basicamente a base de água Você tem que jogar a seladora Na porta você precisa aplicar o galvite para Que depois a tinta não venha escorrer Então é assim que funciona Você que pinta a porta e não aplica o galvite A tendência é que depois de um tempo Ela comece a rachar e venha descascar Aí você passa uma superfície, você passa um, uma, é, esqueci o nome, você passa uma chave de fenda, você passa qualquer coisa na porta e ela sai descascando tudo, já percebeu? Às vezes estoura uma rachadura, você vai mexer com o dedo assim, aí começa a descascar tudo, é porque a, a porta não foi aplicada o fundo, então você aplica uma camada de galvite, eu tenho até a lata por aqui, aqui ó isso aqui é o galvite da Coral né fundo galvanizado essa lata de 3.600 e uma lata de galvite dessa eu consegui pintar duas portas dessas as portas são grandes não são pequenas então de acordo com o que você vai trabalhando você vai aprendendo a a, a diluição né para não escorrer muito vai aprendendo vai, aí é... falando, é. o tanto que você vai usar de material beleza? aí nós vamos fazendo os um videozinhos vamos tá cortando para não ficar muito longo o vídeo é isso aí uh! voltamos aí pode, pode sim vamos beleza? Ir. ai ai um pouquinho de terapia agora um pouquinho de paciência já dei uma primeira mão aqui na bota longe para nós dar uma olhada ver como é que tá a situação aí ó já dei uma primeira mão na bota aqui a gente centralizou pelo meio né, a gente não no caso é a Stena. foi centralizado pelo meio da porta, se você olhar o logo cadê o logo? O logo tá por aí mas assim se você olhar aqui ó no logo aqui em cima aqui você vê que o mesmo tamanho da bota, se você dividir essa bota em duas partes O mesmo tamanho que ela tem pra cá, a asa dela também tem pra lá Então a gente já tem na cabeça mais ou menos essas medidas Aí o que a gente fez? Pegamos o meio da porta aqui, né? Pegamos o meio da porta, alinhamos Sempre o meio a gente faz na medida do olho aqui, ó Na medida do olho a gente faz a parte do meio aqui Fizemos como se fosse um X aqui e aqui a parte da bota para cá e essa mesma distância que a gente colocou para cá a gente compensou na asa então se você medir aquele pedacinho ali ó vai dar basicamente aquele mesmo pedaço lá que tá lá em cima e assim né é, aqui é mais para estar tá ilustrando né o logotipo e aqui vai ser só essa botinha na porta lá na, na outra lá vai estar tá o nome né Goudier Goudier é como diz meu amigo Gudir e voltando a dizer, por ser um trabalho recortado, a gente não usa compressor na, né, nessa, nessa etapa da pintura. A gente usou para estar tá pintando as portas aqui, né? Bom, mas aqui de novo, oh. nosso aqui já riscando o meio da porta. Esse daqui é as letras. Novamente a gente tirou por base o meio da porta Agora tá fazendo esboço aí da botinha mais ou menos E uma dica aí para quem faz essa parte aí de, de letra aí bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, tranquilo Sempre quando você for escrever Ou você for fazer um desenho Você pega a linha do olho aqui, ó Nunca faz muito embaixo nem muito em cima Você pega a linha da visão Essa linha da visão aqui e aí você faz o logotipo baseado nisso aqui. A gente pegou o meio da porta, dividimos os espaços. Como ele já tem a proporção em mente da, do tamanho da letra, para ele já foi mais fácil. Mas você pode estar tá vindo medindo também, fazendo a separação, né? Mede lá o tamanho das letras, né? E é basicamente isso daí. Ali a porta já tá lá, na botinha. Aí quando você vê de longe, ó, já fica mais bacana, uhum. né? E aqui a gente vai estar tá riscando aqui o nome da gurdir. E nessa porta aqui uhum. a gente vai estar tá fazendo nova JF pneu aqui em azul. Né? Isso aí foi um gosto aí do, dos proprietários da loja. Ah, voltamos aí! Mais aí, aí ó. Aí. Aí, o Gampa já tá desenrolando aqui, ó. pintura, dá uma olhada daquele jeito recortado dá trabalho dá trabalho dá trabalho muita paciência o um pincelzinho pequeno mas quando você olha de longe o serviço fica profissional e de perto também aí ó pensa é totalmente alinhado e nós usa a própria porta mesmo como como nível né de, de alinhamento de alinhamento que você vê aqui ó uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção é isso aqui ó o tamanho da letra geralmente o mesmo tamanho aqui é o mesmo tamanho aqui a mesma largura aqui seria a mesma largura aqui e o espaçamento aqui também você vê que é a mesma coisa então assim o o sempre vai ser o, o d sempre vai ser d se você respeitar a, a letra né e respeitar também a fonte da letra porque assim tem a letra e tem a família da fonte você não adianta você pegar um D E colocar um D diferente E aqui como é logotipo Você tem que ainda ser mais Criterioso Porque assim, tem que ser igual, tá ali Ó, a gente tá usando como base Estele tá usando como base Esse nome aqui, ó, da Budira. Você olha aqui, ó Olha ali, tá vendo? A mesma coisa, não tenho que tirar A proporção Vai ver aqui ele vê tá vendo? A proporção é a mesma Olhou aqui, olhou ali Olhou aqui, olhou ali Beleza? E Também tem a bota lá ó. Olha como é que a bota tá ficando Ah moleque! Mesma bota Aqui a bota Lagudir E aqui vai ter esse nome aqui em azul nessa porta branca beleza uh, isso aí aí para na missão aqui letra perfeita na porta céu esse é o mestre o cara do mestre é esse é o cara hein e logo mais vai ter canal dele também Pra todo mundo se inscrever lá, entrar e curtir os vídeos Pintura de muro, desenho Os rolês de bike motorizada Daquele jeito Maravilha, ó Terminamos a botinha Duas horas depois Mais de duas horas, hein Graças a Deus terminamos a botinha agora Depois só tirar os escorridos aí Beleza? Mas é isso aí Aqui já tá a parte do nova jP pneus e aqui o da Gold Air beleza então ficou assim dá o um liga demais hein, ó perfeito não esquece de deixar o like se inscrever no canal e tá curtindo sempre o nosso conteúdo aí beleza pura beleza galera me arrumar aqui, estamos aqui quase finalizando aqui, ó. Trampo, beleza pura, deixa eu ver se está certinho aqui. Esquema tá tudo esquema, beleza. estamos finalizando aqui, fazendo os recortes já. Pode ver já anoiteceu, beleza pura, fazendo aqui o R. uh, dá trabalho, viu? Dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho, trabalho. Fácil não é não, viu? aqui Daquele jeito Aí, ó Nome Good year. Meu amigo Guampa Seca Estênio Mestre Esse é o cara Finalizando aqui também A parte aqui Aí, ó É o mestre uhum. E aqui Tem a bota uhum. Tá vendo aí, ó Vamos lá E do lado de lá tem mais uma porta, hein? Do lado de lá tem mais uma porta. Beleza? Tá acompanhando um pouquinho as pinturas aí.